companheiro, ai, Aí ah, eu filmei pensando que ia vinha pra cá. Aí, tá vindo a moça aqui. Pode? É... Como que é seu nome? Espera um pouquinho. Maria. Maria de quê? Maria de Wilson. Ei, mas você fica chique nesse triciclo, né? É, a gasolina está cara e você não gasta gasolina. Não sou, ela fica quatro horas carregada. E anda bastante? Ela anda até 40 por hora. Você pega a pista também ali um pouquinho? É, a, a pista de caminhada, né? É. Aí eu vou pela pista de caminhada e eu pego a escada de chão. Maria, você é natural de onde? De Atalé. Ah, chega aqui perto aqui, deixa eu tirar uma história sua de Tio Frotone. eu sou mineiro, é. é de Caratinga, vira esse negócio para cá, vamos ver se você sabe virar isso aqui, ó. olha que cadeira chique, Ah, o farol dela, me fala aqui, vira lá e passa aqui de lado, só, só, ah. vou guardar uma história da Maria aqui, lá de Tio Frotone. Aí aqui ó, Maria, hum. como é que você chegou aqui em Cristais Paulista? Ah, eu, eu fui... Nós veio para cá trabalhar, né? Na roça? É, na roça. Panha de café? É, panha de café. A primeira fazenda que nós trabalhamos foi no Muscardino. Aí nós começamos a trabalhar nos Muscardino e depois nós foi pro... Pode ficar tranquilo, não tem problema. Aí depois nós saímos dos Muscardino, foi pro, pro, pro, pro outro lugar. Yeah. Aí depois, nós, nós, depois de lá nós entramos para Cristais, nós compramos uma casinha aqui no Cristais. Você tinha que idade nessa época? Ixi, eu já não sei. Você veio menino então? Não, tem 20, 24 anos que nós estamos tá aqui em Cristais. Você veio de Tioflotone? É, de Tóflotone. O lugar lá como que chamava? Lá chamava Cachoeirinha Doraná. O seu pai saiu de lá e... Não, eu casei, eu casei meu marido veio pra cá arrumar serviço aqui. Cá civil. já tinha informação de tinha de ele ali. veio mas meu cunhado meu cunhado trouxe ele para cá para trabalhar E nós veio primeiro ele veio né ele veio ele veio primeiro ficou uns dois meses aqui e depois ele foi lá buscar buscar aí umas os meninos e aí nós está aqui há 24 anos então você gostou gostei isso, né aqueles aqui aqui é bom demais a ah, o Maria me fala o nome dos seus irmãos meus irmãos, tem um que chama Dailo, outro chama Celso, o Celso mora com o Zé Candota. É o Zé Candota? É. O Celso mora no, no Zé Candota e, e tem um irmão que mora, com, eu tenho dois irmãos que moram aqui em cristais, o Celso e o Romero. E, e... Ficaram com um irmão seu lá pro. pro, pro, pro... Não. O senhor Não. E o seu pai, mas sua mãe? Como ah, é meu, meu pai morreu e minha mãe mora comigo. Ah, ela mora. Quantos anos ela tem? Ela tem 77 anos. Ela vai fazer 77 agora em fevereiro. Ela vai cozinhar. Que coisa boa, menina, conhecer é. vocês. Eu sou mineiro. É? Eu sou de lajinha, Moro é. em Franca. Onde? Ah. Franca. Aqui ah, aqui em Franca? É, e aqui tem muita Eu gente de lá, né? Eu sei que era Lajinha lá de Minas, Eu era lá em Minas também tem então, uma cidade chama laginha. Um, assim, um, assim que chama Lajinha. É que chama Lajinha. É a minha cidade. É? É, mas tem uma porções de Lajinha lá. Ah, mas a tá. minha é Lajinha do chalé. Ó, ah. oh, tá começando a chover. Foi um prazer conversar Obrigado. com você. Obrigado. Quantos filhos? Quatro. Dois um, casal. Fala o nome deles pra gente. É, é o Johnny, Denise e Diermes de e Deis. E netos? netos tem dois, tem um que chama é, Miguel, Miguel Henrique, e o outro, e o outro chama Antes. Antes. E a língua dá pra falar direito. Vocês é também arranjam um nome meio complicado? Ué, é a mãe, oh, né? É a mãe. É a mãe. Eles já casaram aqui em Centro? Casou sai. aqui, casou tudo aqui. O seu esposo, como é que é o nome dele? O Santos. Santos de quê? Santo Carmo. Ele é lá da região? É, ele é de lá também. Nós todos somos de lá. Eu só tem um filho que foi nascido aqui. Manda um abraço aqui para os seus parentes lá de Tiofotone. Estão lá. Quem é que está lá dos seus parentes? Dos meus parentes, eu só tenho prima que mora lá para aquela cidade, cidade lá na roça. lá Tudo tá antenado no YouTube, viu? Tá bom. Aí, ó, tá vendo? Tá Pode bom. mandar Obrigado. um abraço para eles lá, ué. Ô, oh, gente, para todo mundo aqui aí de Itoflotona, um abraço para vocês, viu? É a Maria... É a Maria... O, o nome completo. Maria Nilce de Souza Silva. Filha de... Geraldo José de Souza. E a mãe? Maria das Dour Barbosa. Ô, oh, oh, Maria, você conheceu o avó? Não. E avô? Não. Nenhum? Não, nenhum. Lá da região de Itoflotona, é. morando na fazenda lá... Não, lá nós morávamos em fazenda, morávamos no povoadinho que chamava Cachoeirinha. Cachoeirinha, Cachoeirinha. Cachoeirinha. E eu gostei de conversar com você e de ver a sua disposição de andar. Então tá bom, andar. obrigada. Ela não, é, ela não é paraplégica, não é nada, ela só anda disso aqui pra, como se fosse uma moto. Trabalhar. Ela não conseguiu a, aprender a andar de moto. É. Aí andou na... na, na e nem de bicicleta, uh, nem né? Nem de bicicleta. Você não andou de bicicleta, não? Não. Você não sabe andar de bicicleta, eu não? Eu mudo na bicicleta, eu caio do outro lado. Ué. E aqui você não cai, não? Não, aqui não. Aqui eu é fico pequenininha aqui, né? É coisa boa. É. Eu Parabéns você, Maria. Nada. Deus abençoe. Amém. Eu vou filmar você caminhando. Então tá bom. Posso ah, ir? Pode. Um abraço. Fico, eu, Deus. Deus. eu vou editar senhor. isso lá no YouTube, viu? Da, como é que é o nome do senhor? Ronaldo. Pastor Ronaldo. Ah, pastor Ronaldo. É da igreja preesqueriana. Ah, França. tá. O meu marido, ele é da igreja adventista e minha mãe é da Sebreia de Deus. É, da Sebreia de Deus. E você? Eu sou católica. Ó. Oh, Fala pro seu marido procurar o São Antônio, aquele moreno lá da Adventista. São Antônio? É, é da Adventista. Tá. No, no Youtube, porque ele é um dos fundadores da igreja Adventista aqui. Aham. E eu guardei a, a história dele e da esposa dele. Você conheceu a esposa dele? De Não. quem? São Antônio. eu O João. É um moreno. O São João... É. Um o, o, o São João, o... é. A, a Dona Nininha? Dona Nininha, é clarinha, não é? Nossa, a Dona Nininha, Bora, ela ia lá em casa sempre. É, é, é João Foi ela que, é o que deu o culto, o culto bíblico pra ela, pra ele parar de fumar. É mesmo? É, a Dona Nininha morreu. Quando ela não ficou sabendo, tinha errado ela. E o João, fiquei sabendo também, já tinha morrido também. Ele morreu poucos dias, né? Eu não tô sabendo que ele, ele, falecia, ele faleceu, Ele faleceu, Sr. João. Ele veio de São Paulo. É, ele a faleceu. Filha dele, eu não sabia não, então eu vou, vou passar lá Ele na faleceu. Casa dele. O meu marido, quando ficou sabendo, ele, ele, ele, ele, ele já, já, já tinha né, que enterrado, errado é ele, O marido. O João conheceu. Eu conhecia o senhor João demais. Ele sanguentando e tá estava voltando de carro. É. Oh, um abraço para você. Alô, Deus obrigada, abençoe. Senhora. Foi muito bom, Ronaldo. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Vamos pra frente. Deixa eu ir. aí ó <risos> ela, ela sai queimando pneu. Vai é. ah, louca, vai com Deus. Vai com Deus. Estou aqui em Cristais Paulista. Hoje em dia... 27 de setembro e eu vou passar na casa lá do Sr. João Fabrício pintar notícia do, do que aconteceu e está indo lá na frente eu vou dar um zoom aqui e ver se eu pego aí ó, caminhão